um minuto de silêncio às vítimas do Covid-19 e especialmente ao nosso amigo, grande amigo Gilbertinho Gilberto Lima. Solicito do senhor secretário a leitura da lista de presença. Lista de presença da 21 primeira sessão ordinária, 22 de junho de 2021. Nomes, Adelson da Silva Rezende, Bernardo Patrício dos Santos, Claudinei de Souza Jesus, Darli Luciano da Silva, Derci Paulo Trevisan Pitoco,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 Ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata da vigésima sessão ordinária aprovada. Solicito do senhor secretário a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 047, barra 2021. Excelentíssimo presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, conforme pré-agendado desta Casa de Leis, via telefone, tem este o objetivo de oficializar a solicitação de uma audiência prevista para acontecer na data de 25 de 6 de 2021, sexta-feira, às 8h30, conjuntamente entre os nobres vereadores e uma comissão de profissionais da educação da rede municipal pertinente informar que a solicitação deste Sintep se dá em virtude da deliberação aprovada em Assembleia Geral Virtual dos Profissionais da Educação, realizada na data de 18 de 6 de 2021. Nesta oportunidade dialogaremos sobre a implantação do RGA garantido na Constituição Federal, também na Lei de Carreira da Educação, número 931, barra, 99 e lei número 2529/19. Ainda a oportunidade informa que na Assembleia Geral Virtual ficou deliberada também a solicitação da audiência com o executivo municipal. E caso não haja resposta por parte do executivo, os profissionais da educação da rede municipal se manterão em estado de greve. Sem mais, ficamos no aguardo da audiência solicitada e, desde já, agradecemos atenciosamente Francisco Marli Teixeira, presidente da subsede do Sintep, Alta Floresta, Mato Grosso. Ofício Circular 020-2021. Excelentíssimo presidente, ao tempo que vos cumprimentamos, aproveitamos o ensejo para prestar esclarecimentos quanto ao término do ofício número 257, 2021, do gabinete, datado em dia 16 de 6, 2021, solicitando informações referentes aos pagamentos em nome do CTG, Centro de Traduções Gaúchas. Os pagamentos são relativos ao convênio de filiação entre os funcionários públicos e o MAF, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, de alta floresta, autorizando o débito em folha de pagamento dos servidores, conforme especificado nos relatórios que seguem em anexo e repassado ao SISPUMAF mensalmente. Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento cordialmente, Paulo Moreira dos Santos, Secretário Municipal de Fazenda. Ofício número 257, barra 2021. Com os meus cumprimentos, remeto à cons consideração de Vossa Excelência o incluso requerimento abaixo especificado aprovado na vigésima sessão ordinária desta terça-feira, 16 do 6, para conhecimento e providências. Autoria, vereador Darli Luciano da Silva. Passa a fala o nosso presidente. Em tempo, quero agradecer a presença do secretariado, secretário Robson, Paulo, Marcelo da Comunicação, a todos, presentes, seu Lázaro, obrigado pela presença de todos. Sr. Abraão, o senhor pode acompanhar a Fran? Aí o senhor já vai adiantando o assunto para ela lá. Beleza? Obrigado. Solicito, senhor secretário, a leitura das matérias em apresentação. Indicação número 263, barra 2021, autoria vereador Dalí Luciano da Silva. Vereador indica ao prefeito municipal Valdemar Gamba e ao secretário de Infraestrutura Roberto Patel que seja realizado o patrulhamento e o cascalhamento e que sejam molhadas as ruas sem, pav sem pavimentação do bairro Parque dos Lagos. Indicação número 264, barra 2021, autoria vereador Ilmar Teixeira. A vereadora indica à Secretaria de Trânsito o estudo de viabilidade para implantação do redutor de velocidade na rua E3, na, nas proximidades do berçário escola Brincar e Aprender. Indicação número 265, barra 2021, autoria vereador Douglas Teixeira. O vereador indica ao, secretário municipal a, ne, ao, ao executivo municipal a necessidade de atender as demandas de mobiliário da unidade da vigilância ambiental setor B. Indicação número 266, barra 2021, autoria vereador Reginaldo Luiz da Silva. O vereador indica ao prefeito Chico Gamba a necessidade de, através do departamento competente, providenciar a aquisição de um plotter de recorte para otimizar os serviços à necessidade dos departamentos e de suas demandas. Indicação número 267, barra 2021. Autorias, vereadores Reginaldo Luiz da Silva... Francisco e Marli Teixeira, Leonice Claus dos Santos, Darli Luciano da Silva, José Neto da Silva, Francisco Euto dos Santos e Adelson da Silva Resente. Os vereadores indicam a Agência Bancária do Banco Bradesco S.A. de Alta Floresta oferecer condições no atendimento aos idosos nos dias de seus respectivos pagamentos. Indicação número 268, barra 2021. Autoria, vereador José Vaz Neto. O vereador indica ao Executivo Municipal, cópia à Secretaria de Saúde Inclusão dos of, Oficiais da Justiça, assim como os agentes da infância e adolescente do município de Alta Floresta, no grupo prioritário de vacinação contra o Covid-19, pois se enquadram em atividades, fim de caráter essencial exercício da justiça, tendo em vista serem potenciais transmissores do vírus em razão de suas atividades externas. Indicação número 269, barra 2021. Autoria, vereador José Vaz Neto. O vereador indica ao Executivo Municipal a necessidade de abertura do processo seletivo no incentivo fiscal para atletas e artistas da cidade de Alta Floresta. Indicação número 270, barra 2021, autoria vereadora Adelso da Silva Rezende. O vereador indica ao prefeito municipal, senhor Valdemar Gamba, que através do órgão competente implante placas de identificação e sinalização de todas as estradas vicinais, bem como as comunidades. Indicação número 271, barra 2021, autoria vereadora Adelso da Silva Rezende vereador indica ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Roberto Patel, a necessidade de patrulhamento e cascalhamento da vicinal que liga as comunidades do céu azul ao pé redondo na MT-325. Indicação número 272, barra 2021, autoria vereadora Adelso da Silva Rezende. O vereador indica ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Roberto Patel, as necessidades de patrulhamento e cascalhamento da vicinal que liga as comunidades Céu Azul a todos os santos. Indicação número 273, barra 2021, Autoria Vereadora Adelso da Silva Rezende. O vereador indica ao prefeito municipal, senhor Valdemar Gamba, a necessidade de contratar com urgência um engenheiro de trânsito. Indicação número 274, barra 2021, autoria vereador José Vazneto. vereador indica a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável com cópia ao Corpo de Bombeiro a necessidade de colocar boias de contenção no rio Telespires na área de banho conhecida como porto de areia e mediações da balsa do Bisteca. Passa a fala ao nosso presidente.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 Senhor presidente, companheiros vereadores, público aqui presente, quero cumprimentar aí os oficiais de justiça, em nome do meu amigo Dalmir, já saiu, né? Obrigado pela presença, secretário municipal Robson, secretário Paulo, um abraço a todos, sejam todos bem-vindos, um abraço a quem nos acompanha pelas redes sociais. Presidente, essa semana tivemos uma reunião junto com o secretário de Agricultura, o Marcelo, e os feirantes a respeito da demanda sobre a Feira Livre. Estive presente com a presença do prefeito Chico Gamba, onde foi determinado lá que vai ser feita a fiscalização mas tem um prazo de 60 dias para os produtores se adequar às, novas, às normas que estão sendo exigidas pela vigilância sanitária. E nesse instante também, nesse dia, quero agradecer ao prefeito pela, pela a, doação aos pequenos produtores de um profissional, um veterinário que vai estar assinando para todos eles, sem custo isso por conta do nosso município. Também tivemos a presença de vários políticos essa semana aqui, né? Veio várias autoridades estaduais e federais, onde todos os vereadores tiveram contato e irem indicando as emendas para o nosso município. Parabéns aí a todos. Teve também presente o nosso deputado federal, Nelson Barbudo, onde nós tivemos uma reunião junto com todo o secretariado. Na oportunidade, já que está no fim das, das emendas, ele destinou a emenda para a Feira Livre, ele destinou mais R$ 100 mil para a saúde, para ajudar aí a Secretaria de Saúde do nosso município para enfrentamento dessa pandemia que é a Covid-19. Estive conversando com o vereador Zé Esquiva a respeito de destinar uma parte dessa verba, né, Zé, pelo menos uns 30 mil, para que a administração contrate mais fiscalização, para estar fiscalizando o nosso município a respeito dessa, desse decreto onde as pessoas estão se aglomerando e continuam aprontando e trazendo dificuldade aí aos seus familiares. Eu acho que é uma boa iniciativa, né, ele deu uma ideia aí, depois ele comenta mais algumas uma parte. Também recebi a visita do secretário de esporte, o Ney, onde ele estava passando as demandas sobre a sua pasta na secretaria de esporte. Eu prontamente me prontifiquei a estar fazendo aí uma reivindicação para que seja feita a reforma da, do ginásio Pesão, onde lá entra na chuvarada, entra água dentro do ginásio já soltou todo aquele tapete, aquela, aquele piso. Então, precisa ser feita uma reforma no ginásio, e nós vamos estar cobrando aí junto à administração para, para que isso seja feito. Tá? Mas, a melhor notícia dos últimos anos veio do secretário de Finanças, nosso amigo Paulo Moreira, que ele me passou aqui, há seis anos... A nossa prefeitura só conseguia a certidão positiva com efeito negativo, sempre com problema. E com seis meses de mandato, essa nova administração conseguiu a certidão negativa definitiva. Hoje, a Alta Floresta não precisa mais recorrer atrás de, do, dessa certidão com efeito negativo. Mas eu brinquei com o secretário, tomara que nunca mais aconteça, né? e não vamos deixar acontecer. Então, queria desejar à administração, meus parabéns a todo o secretariado, viu Paulo, ao prefeito Chico Gamba, que essa gestão realmente está sendo uma gestão de pessoas que olham para a nossa cidade, não olham para si mesmo, olham para a população, para trazer benefício para a nossa região. Eu sempre falo, se essa administração não dá certo, eu mesmo vou lavar minhas mãos confio muito, acredito muito na administração Chico Gamba e quero dar os parabéns. Continua assim, estamos juntos e, se Deus quiser, a Alta Floresta vai ser uma cidade diferenciada daqui para frente. Muito obrigado a todos. Na sequência, vereador Naldo. Bom dia a todos. Agradecer a presença do nosso amigo Bará, Carlos, se tocou hoje, Carlos? É, gostaria de agradecer ao prefeito Chico Gamba. É, no início de março, foi feita a comitiva onde o presidente da Câmara, o Ailton, Francisco Ailton, o secretário Roberto Patel, juntamente com o prefeito, nós percorremos o setor rural, é, vendo as necessidades de estradas, pontes, bueiros, e passando pela Ouro Verde, chamei o prefeito para nós dar uma olhada lá na posto de saúde, o estado de abandono que estava, não é o estado de abandono, estava abandonado, não estava sendo utilizado por causa dos é, morcegos, tomando conta, o cheiro lá dentro, o, a sujeira, estava sendo atendido os pacientes no fundo da igreja, tem um salão comunitário, estava sendo utilizado lá os pacientes. É, agradecer semana passada já foi uma equipe lá para o setor, já foi tirado a cobertura, já está dando manutenção, então dessa visita já estamos colhendo os frutos dessas é, falar é uma coisa olhar, ver de perto as dificuldades os problemas então, esse já é um dos primeiros nós já estávamos colhendo os frutos, que é das pontes e estradas que foram os foi passado as máquinas, já foi feito. É, agora nós estamos aguardando a manutenção mais para frente do postinho da Santa Lúcia ou, ou da pista que falta duas, duas telhas e uns pequenos retoques, mas nós vamos aguardando, aos poucos essa, essa equipe estará se deslocando para o, os nossos setores. É, falar também sobre o encontro de sexta-feira que veio os políticos aqui na nossa região, onde o estado do Mato Grosso aqui, com 140 municípios, um senador estava aqui, dentro de Alta Floresta aqui, dando, não é só falar que ele estava aqui, trazendo recurso, é coisas assim que acho que é uma das primeiras vezes aqui no município, que políticos vêm, não para fazer politicagem, vêm para mostrar serviço, mostrar que são parceiros, então eu achei boa a atitude do Chico, essa mudança de partido também, que já fez um compromisso a mais entre deputado estadual, Nininho, que sempre está presente, apesar de sempre ter um negócio de oposição, que se esquecem do município, vai falando sobre partidos, partido não leva nada, nós queremos saber, o nosso partido é alta floresta, nós não queremos saber se é PT, se é PMDB, se é... nós queremos saber de políticos que façam compromisso com o nosso município. Não que venha aqui só fazer politicagem. Então, o Nerigeli, deputado federal também, inclusive foi entregue a van, que estava no fundo da prefeitura, foi entregue sexta-feira a chave para o prefeito, já foi entregue ao setor de fisioterapia, onde vai ser feito o transporte dos pacientes que necessita dessas idas do, do, do tratamento dessas fisioterapias é falar que nós estamos aguardando a perfuração dos poços artesianos do setor da metamate que por enquanto só está na promessa eu espero que não enrole estou falando assim como cidadão não é o político o vereador Naldo aqui que está falando Estou falando como o Naldo, morador da pista. Não fique só em promessa. Isso aí já tem alguns anos que está essa promessa. Então, eu espero que dessa vez o setor da Metamate desenrole. E falaram que era no final do mês, para o início, o final do mês já passou. Esse mês, o início, já estamos no mês, já para o final. Então, nós estamos aguardando essa perfuração dos poços artesianos. O setor da Vila Rural está aguardando com ansiedade essa perfuração o outro da Santa Lúcia, a da Ouro Verde também, que inclusive a cooperativa é, pega água de um, um vizinho que mora logo em frente do outro lado da rodovia e que vai ser cortado esse abastecimento dessa água. Então necessita dessa perfuração desse poço artesiano o mais rápido possível. Estamos entrando agora na época da seca, daqui para o mês que vem os poços normais secam então, Juliano Jorge, espero que você não faça essa, essas perfura, perfurações como uma jogada política. Parece que quer ser candidato a deputado, então espero que isso aí não seja uma jogada e que seja perfurado este ano ainda, o mais rápido possível. É somente isso. Fico todos aqui com Deus. Obrigado. Na sequência, vereador Zé Esquiva. Bom dia, vosso presidente, companheiros, companheira, ao público presente aqui, muito bom em ver, a todos que estão tá nos assistindo. É... Quero começar dando os pesos à família do Tiago, meu amigo que faleceu esse domingo, né? A gente estava junto, se divertindo no rio e... <risos> e ele se foi. Tanto é que sei que é tarde, não vai recuperar a vida, mas eu já fiz a indicação para a gente fazer uma demarcação naquela parte de banho ali, onde o pessoal toma muito banho no porto de areia. Mas eu vou começar a falar sobre o meu trabalho. Eu quero começar aqui, eu fiz a indicação do processo seletivo da ISSQN, incentivo fiscal para, para atletas, que esse ano vai ser contemplado artistas também municipais. Hoje, ontem eu estive aqui com estive com o Robson Quintino, né Robson? Bom dia. E agora, um pouquinho antes, estava com o Paulo conversando, para a gente acelerar até esse processo, porque eu vou dar um exemplo, temos temos alguns, alguns jovens, talentos, que foram, passaram até num teste seletivo para morar lá em Porto Alegre, representar o Grêmio, mas a Secretaria de Esporte estava de uma forma inviável de poder ajudá-los. Eu sei que a partir do momento que esse projeto começa a estar em ação, conseguimos agregar os atletas locais. Então, eu acredito que agora a gente vai começar a botar para acontecer, para ver se abre o processo seletivo agora no começo de julho para começar a contemplar os atletas e artistas. Eu quero também agradecer a presença dos oficiais de justiça da infância e da adolescência. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes. Fizemos a indicação, Tava um pouquinho antes da sessão, eu conversei com o vereador Claudinei, e agora mais uma vez, juntos, o Claudinei já até entrou em contato um pouco antes com a secretária de saúde. Juntos vamos em busca da vacinação, sabemos que é uma classe... De grande súmula importância, porque vocês estão de frente ali também, estão visitando presídio, hospital, casas, o tempo todo ali, fazendo um bom trabalho que vocês já vêm fazendo. Então pode contar com a nossa força, não só minha, mas sei com todos aqui da Câmara de Vereadores, acredito que todos estão apoiando nisso. Obrigado pela presença, quero agradecer também a você, Vitor, por estar hoje presente. Obrigado, tá? E sempre tá nos ajudando ali no gabinete. Obrigado mesmo. Carlos, que honra, cara. Eu fico muito honrado em ver você, um amigo e irmão. Eu tenho orgulho em vê-lo. Faz um brilhante trabalho lá na Secretaria de Saúde. É... Eu quero falar. Deixa eu só. Eu tô. Atleta. Eu tive uma reunião sábado também, eu, Luciano e alguns representantes do Comércio Noturno, com a secretária de Saúde, a Sandra, onde ela nos ouviu e colocou as cartas na mesa, mostrou qual está sendo a dificuldade e também o Comércio Noturno mostrou a dificuldade. E juntos entramos no consenso mais próximo de auto benefício aos dois, né Luciano? Tanto a... A Secretaria de Saúde e Prefeitura, quantos comerciantes noturnos. E falando nisso, tá, sexta-feira o Nelson Barbudo esteve aqui, ele fez uma promessa de emenda de 100 mil reais para a saúde, onde vai dar liberdade para eu e o vereador Pitoco, né, vereador Pitoco, fazer indicação. E eu fiz hoje uma reunião um pouquinho mais cedo com o Pitoco, para a gente pegar pelo menos 30 mil desses 100 mil e começar a pagar. Bom, poder oferecer aos policiais que estão de folga para trabalhar junto com a fiscalização. Porque eu não posso me colocar como voluntário na fiscalização. Mas os policiais podem estar fazendo esse trabalho. Se eles são remunerados, eles vão de bom grado. Então, agora a gente vai fazer, fazer essa indicação, depois faz um processo, um projeto de lei para autorizar. Eu acho que isso vai aumentar a fiscalização, vai melhorar para... O atendimento do comércio noturno, vamos poder. Que quando o cliente está no comércio noturno, o, merca, o dono do comércio está fiscalizando. Agora, quando o cliente sai do comércio noturno, o, daí dá isso daí que dá aqui na rua, a esquina aqui da Rua E, dessas aglomerações em praças, em vias públicas. Então é melhor a gente tá, O comerciante está como fiscal. Então, se a gente contrata fiscais pela prefeitura, vamos poder ajudar isso. É, sábado também, eu, estive, eu quero agradecer, eu sempre bato muito nele, recobro muito ele, mas eu vou agradecer ao Fernando Leite, que sábado teve um acidente próximo à minha casa, ali na Avenida Ayrton Senna, com a Avenida, Avenida Telespires, e teve um acidente de moto, e foi atendido, e na hora entrei em contato com o Fernando Leite e falei, Fernando, eu já fiz as indicações pedindo redutor de velocidade, demarcação ali, e ainda não fui atendido. E mostrei a foto a ele, e ele me respondeu imediato e falou assim, que vai buscar uma forma de trabalhar para resolver isso ainda essa semana. Então obrigado, Fernando, por me atender em ligação. E agora espero que isso aconteça. É... Sobre, eu quero agradecer também ao Robson Quintino, que ontem eu tive uma reunião com ele. Eu fiz, umas indica, é, eu fiz um, dois requerimentos aqui na, prefeitura, aqui na Câmara, com assinatura dos vereadores, e onde eu não tive até então o êxito, tanto pela Prefeitura, quanto pela Secretaria de Saúde e Secretaria de Infraestrutura. E ontem a gente sentou, o Robson Quintino me ouviu, mostrei a cobrança, e essa semana ficou de me trazer uma contrarresposta, então vamos aguardar. Eu creio que vai ser tudo esclarecido, tenho convicção nisso, espero que isso aconteça, porque eu estou aqui fazendo o meu papel, e creio que vocês vão fazer o papel de vocês, e vamos trabalhar do modo melhor. Obrigado a todos, todos tenham um excelente dia e semana. Na sequência, vereador Omar Lee. Bom dia, presidente, nobres edis, servidores da casa, nossos assistentes, a quem conosco estão todos os dias contribuindo no nosso trabalho, servidores da justiça, da saúde, e da educação, todos aqueles e aquelas que nos assistem pelas redes sociais, esse mecanismo que nos oferece essa condição, de que vocês possam nos assistir. Aos oficiais de justiça, o meu carinho, o meu abraço em nome do meu ex-aluno. Para mim é uma satisfação enorme ver alunos da rede pública estadual, como Alan e o Carlos, alunos meus hoje servidores que contribuem com o município, com a população. Obrigado a cada um de vocês por prestigiar a nossa sessão e buscar um direito, que é a vacina para todos, inclusive para vocês. E são linha de frente, estão na linha de frente. Somente a luta nos garante a capacidade de termos aquilo que nos é de direito. Quando os trabalhadores da educação, em uma mobilização de ruas, de redes sociais, conseguiram todos serem vacinados 100%. Parabéns a vocês por estarem aqui se colocando e dizendo que a vacina é necessária e é urgente. A presidente do Conselho Municipal de Educação, aos servidores da educação da rede municipal, meu carinho, meu abraço, meu respeito. Presidente, eu solicitei uma audiência com o Legislativo no dia 25 de junho, às 8h30, para tratar de um tema específico chamado RGA, devido a esses trabalhadores e os recursos da educação que precisam ser implementados e a educação municipal precisa de uma infraestrutura. Essa infraestrutura, seja do processo tecnológico, seja das condições de trabalho no interior das unidades escolares, não se faz educação remota sem sequer uma linha de internet. Os planejamentos precisam acontecer, os processos de licitações precisam ser um pouco mais ágeis e rápidos. Já estamos findando praticamente um semestre. No dia 26, eu agradeço a presença de cada vereador que puder estar nessa casa, fazendo a discussão e o debate sobre o que é de direito devido a esses trabalhadores da educação. Eu quero parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente, que mesmo com todas as fragilidades, de um PPA de 2018 a 2021, que na época não contemplava a Secretaria de Meio Ambiente, era apenas uma chefia, mesmo assim, eu quero parabenizar essa secretaria, porque desdobra ações e torna a efetividade. Uma delas é uma indicação que eu fiz a essa casa sobre a elaboração do plano de recursos hídricos, Planejamento esse de suma importância e que a secretaria já está no debate, inclusive construindo esse plano com os doutores da Universidade Unemate. Parabéns à secretária, parabéns à gestão, parabéns aos secretários que hoje desenvolvem com esta capacidade, o trabalho ao qual foram nomeados para isso. Presidente, eu vereador Douglas e vereador Luciano, estivemos em loco, buscando todos os projetos aprovados desde o ano de 2018, muitos outros anteriormente, e um de 2021, muitos outros que virão aqui, sobre a ampliação do perímetro urbano. Quero dizer à sociedade que nos assiste pelas redes sociais, a cada um e a cada uma, que nós fomos eleitos para fiscalização. Esse é o nosso trabalho, Tenham certeza de que não iremos aprovar nenhum projeto que chegue a esta casa, onde não ofereça as mínimas condições para que esses lotes, de fato, e essas casas sejam construídas no nosso espaço. Os perímetros urbanos estão sendo ampliados, mas é preciso cobrar, de fato, a infraestrutura. E isso nós estamos fazendo e iremos fazer, porque é o nosso papel. Quero chamar a atenção dos jovens, das pessoas de alta floresta, está aberto o processo seletivo da Brigada Municipal. É uma oferta de emprego, é uma condição para que as pessoas, mesmo num curto espaço de tempo, possam contribuir com a população e assim também receber os seus salários, que em tempos de pandemia são períodos e situações muito difíceis. Parabéns à imprensa, Parabéns à comunicação da nossa casa, seja ela falada ou escrita. Presidente, quero chamar a atenção de que precisamos rediscutir o projeto das sessões alternativas que tinha o propósito para o primeiro semestre e, infelizmente, não pôde, não pudemos realizar as sessões em função da pandemia. Quero trazer de volta esse projeto e temos toda a condição de iniciar, inclusive as sessões no período noturno, oportunizando as pessoas de participar. Um abraço em cada um em cada uma. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bom dia. Na sequência, vereadora Leonice. Bom dia, presidente, os demais colegas vereadores, a minha amiga Ilmarli, os demais que se encontram aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas, que sempre estejam presente acompanhando, aos secretários, ao Nilvan, da Secretaria de Saúde, o Carlos, sejam bem-vindos, às nossas colegas que sempre estão do nosso lado, eu venho aqui para passar para a população é, colocar para eles que eu vou continuar cobrando. Agora, eu gostaria de falar que eu admiro muito o trabalho do nosso prefeito Chico Gamba, sempre todo lado dele, mas eu quero aqui pedir para que o Chico Gamba, junto com a secretária de saúde, dê uma olhadinha com carinho, ver o que está que acontecendo lá com esses exames parados. Eu vou continuar cobrando na área da saúde. Eu tenho várias reclamações, tanto no meu gabinete como no meu Zap e eu queria colocar para que o prefeito sentasse com a secretária de saúde. Que revise o que que está acontecendo, por que que os exames continuam parado? Não é que está tudo parado, mas está muito lento. Quero aqui falar com o Douglas, que eu sou fiscal, ele é presidente da Saúde, para que eu sei que o nosso presidente Tuti, essa semana nós vamos ter uma reunião com a secretária, né, presidente? Nós precisa sentar, precisa rever. As, as estradas estão tá perfeitas, gente. Eu não paro, eu ando também em todas essas, essas comunidades, está tudo perfeito, só está faltando só um pouquinho na área da saúde para que possa nós agilizar. Então, vou continuar cobrando, vou continuar chamando atenção e quero aqui também é, colocar uma coisa boa, né? Eu estive na capital, resolvendo assunto de, de, de paciente aqui também, e fui até a casa de apoio. A casa de apoio, para mim, ela significa muito. Foi sete anos da minha vida trabalhando com meu povo lá. E lá eu pude ver os pacientes novamente, Aonde eu tive momentos felizes junto com eles. Também a casa de apoio muito bem equipada, os funcionários de lá também, muito bom, quero dar os parabéns. Eu acredito que esses local a gente tem que trabalhar com o coração, que não é fácil, mas é assim que tem que usar. Então, assim, hoje eu vim aqui para falar pouco, mas eu quero pedir para que Deus abençoe que o Chico Gamba, que eu sei que ele vai fazer, oi bastante pela área da saúde, que nós estamos precisando muito, e quero dizer para os colegas que estão em busca da vacina, que podem contar com nós, que o que depender de mim como vereadora, todo lado das pessoas que lutam pelo povão de Alta Floresta, tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Na sequência, vereador Douglas. Senhor presidente, demais membros da mesa diretora, demais vereadores, senhoras e senhores, público aqui presente, imprensa também, quero aqui em nome do secretário Robson Quintino é, cumprimentar todos os secretários e diretores aqui presentes, Nilvan, meu amigo Carlos, prazer estar recebendo vocês aqui, Ademir Cordeiro, público aqui presente, senhoras e senhores, bom dia a todos. Senhor presidente, eu tenho orgulho de fazer parte de uma nova geração que quer mudar a política de alta floresta e principalmente enfrentar todos os problemas sociais e econômicos do nosso município. Nesses quatro anos de mandato, quero continuar fiscalizando com ímpeto aqui nessa Casa de Leis para desenvolver e auxiliar projetos aqui para beneficiar os nossos cidadãos de alta floresta fui eleito principalmente para representar o sonho e desejo de muitas pessoas que sonham com uma alta floresta melhor. Estamos no sexto mês dos nossos trabalhos legislativos, mas já conseguimos, juntos, aos nobres edis aqui dessa casa, desenvolver vários projetos, fazer indicações, requerimentos em benefício de nossa sociedade. Criamos algumas leis aqui, inclusive hoje está sendo tramitado em iniciativa minha dois projetos na área da educação, porque a Câmara ela exerce várias e importantes funções dentro do nosso município. Talvez a função legislativa seja a que mais se destaca. Na Câmara ou no exercício dessa função, o vereador ele cria leis e projetos em benefício de nossa sociedade. Por isso devemos procurar é, cada dia mais conhecer sobre leis, projetos, para que nós possamos beneficiar os nossos cidadãos, porque são através dessas leis e desses projetos que vocês, cidadãos, têm os seus direitos assegurados. Então, senhor presidente, quero aqui me colocar à disposição sempre da sociedade para o diálogo construtivo. Senhor presidente, falando ainda das cirurgias eletivas que toda semana nós viemos cobrando aqui, nós conversamos com a diretora Sônia, ali do Hospital Regional, uma pessoa carismática, sempre nos atendeu muito bem, e ela conversou com o governo do Estado, e ele se comprometeu ainda esse ano a fazer mais de 50 mil cirurgias eletivas até o final desse ano. É, quero colocar à minha disposição como presidente da Comissão de Saúde, onde eu tenho o prazer de ter a vereadora Leonice também membro, é, vereador Bernardo, nós estamos juntos, para trazer melhorias, principalmente para que volte logo essas consultas especializadas e principalmente esses exames de alta complexidade Precisamos ter conhecimento também e é necessário que se traga aqui a secretária de saúde e muitas vezes é, nós vereadores cobramos coisas que é de responsabilidade do Estado e o Estado sempre é omisso e vive transferindo responsabilidade para o nosso município. Então, é necessário esse conhecimento por parte dos nobres edis e principalmente da população para que nós possamos fazer ações em conjunto para ter efetividade nas cobranças dessas ações. Encerro aqui também a minha fala, senhor presidente, falando que sábado agora assumimos a presidência do partido do PSC, que tem como instrumento de potencialização é, garantir o direito e defender o direito da família, dos bons costumes, dos princípios e dos valores como cristão. Quero agradecer a Deus por tudo que ele tem feito em minha vida, principalmente aos nobres edis aqui que têm nos ajudado é, nesses mandados. E parabenizar o senhor presidente aqui, presidente Tucci, juntamente com o prefeito Chico Gamba, é, por sexta-feira, se não me falha a memória, né, tivemos aqui o deputado Neri Geller, senador Fávaro, Esperamos que realmente essas emendas venham o mais rápido possível para beneficiar a nossa população. Vamos estar juntos e atentos para fazer o melhor para a nossa cidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus e um abraço a todos. Na sequência, vereador Luciano. Bom dia a todos, obrigado pela presença dessa ilustre moçada que ajudam muito na justiça alta florestense. Parabéns pelo trabalho de vocês. Podem ter certeza que tudo que for para benefício de vocês, esse vereador está aqui à disposição. Senhor presidente, hoje completam 10 anos de efetivo exercício na Polícia Civil do Mato Grosso. Dia 22 de junho de 2011, entrei em exercício na atividade policial civil investigativa. Nesses 10 anos, foram feitos muitos cursos de aperfeiçoamento, cursos de pós-graduação na área de investigação, inclusive a área de inteligência policial. Todos os relatórios que são emitidos por policiais civis da atualidade, eles são através de informações de fontes oficiais ou de fatos concretos. Então, tudo que é buscado para provar a inocência ou a autoria de um crime é feito com base em dados oficiais. Por que, que eu estou falando isso? Que quando a gente vai tratar da liberdade de alguém, e os senhores sabem bem disso, a gente está tratando de um bem fundamental. Eu, eu ainda digo que a liberdade é o principal bem do ser humano, o principal bem de qualquer ser vivo, na verdade. E se a gente buscar os dados em fontes não oficiais ou em fatos que não sejam verdadeiros, não sejam concretos, a gente pode condenar uma pessoa a um cárcere injusto. E não é essa a função da Polícia Civil, do investigador de polícia. Por que, que eu estou falando isso, senhor presidente, pessoal que nos assiste em casa? E na semana passada, o líder do prefeito, durante ah, o discurso dele, falou bem assim, eu não sei de onde que tira essa informação, não sei de onde que tira, da cabeça, não sei de onde vem. Vereador Claudinei, vou citar o seu nome porque foi o senhor que falou. As fontes da vacinação estão no site da Secretaria de Estado de Saúde. E se tiver alguma dúvida, o endereço é saúde.mt.gov.br. Então todas as informações estão lá. E eu venho pela quarta semana agora falar sobre a vacinação. Por que, que eu venho? Porque aumentou o número de doses distribuídas. Aumentou o número de doses aplicadas, tanto na primeira quanto na segunda dose. Primeira dose, foram recebidas em Alta Floresta 15.302 doses, vejam bem, para a primeira dose. 15.302 doses para aplicação da primeira dose e foram aplicadas 10.512. Foram 69% das vacinas que vieram que foram aplicadas. Da segunda dose foram 6.593 que foram destinadas para a Alta Floresta e foram aplicadas 4.022 site com fonte, é, fonte oficial do site da Secretaria de Estado de Saúde. No total, 21.894 foram recebidas e foram aplicadas 14.534, 66% das vacinas. Segundo os dados oficiais, volto a repetir, sobram em Alta Floresta 7.360. Vou usar sua frase de novo. O senhor falou assim, vereador... Não, o senhor não falou, vereador, o senhor não citou o nome. O senhor falou assim, você acha mesmo que vai estar sobrando 7 mil vacinas? Eu tive conversando com a secretária, assim como o senhor orientou, o vereador. E a secretária me falou que no dia da vacinação dos professores, foram aplicadas quase mil doses, 900 e alguma coisa. Mas eu insisti com ela. E secretária, eu preciso saber quantas doses, em média, são aplicadas por dia. Por dia? Não, no dia da vacinação, dos professores é fácil, né? Um dia isolado, vacinar quase mil pessoas, pô, todos os dias mil pessoas, então, no começo da vacinação até agora, nós já vacinamos 45 mil pessoas, já 50 mil pessoas. Não, aí ela falou para mim que são 50 doses aplicadas em média ao dia. E são isso, o Zé Esquiva estava comigo. É. E aí ela disse que tem pessoas para é, subir essas informações para o sistema e não está dando conta. Mas ela disse que são em média 50. Então, se não são 7.360 doses que estão sobrando, é próximo disso, porque 50 doses vezes 30 dá 1.500. Nós estamos no sexto mês e a vacinação acho que começou em fevereiro aqui. Fevereiro. Então a quantidade seria aproximada a isso aqui mesmo. de doses aplicadas 14 mil. Então as fontes são oficiais, é, é, vereador. Mudando de assunto, quanto vale uma vida? Conversando com o presidente agora sobre a situação do amigo do, do Zé, como é, que é o nome dele? Do Tiago. Presidente, o senhor é vereador no quarto mandato, vereador Menino no segundo, vereador Bernardo está no quarto mandato, não consecutivo. Calma, vereador, calma. E temos também o vereador Pitoco, que está no segundo mandato. A gente sabe que aquela, aquela, aquele porto de areia, como é conhecido aquele local, ele tem tirado muitas vidas de lá. E eu acho que nós, enquanto vereadores, todos nós, vocês que são vereadores com mais experiência, poderíamos sugerir ou indicar para o Executivo para que seja feito um sistema de rodízio de socorristas naquele local, da própria Prefeitura. Eu sei que aquilo é competência do Estado, mas a Prefeitura pode fazer um convênio com o município, porque é responsabilidade do Estado, mas quem está morrendo são os munícipes. Então, os nossos familiares estão morrendo, os nossos amigos estão morrendo. Então, eu acho que seria interessante a gente pensar nisso, né? porque a gente tem, a preocupação é com a vida. Assim como disse a secretária no sábado, na nossa reunião, com os representantes do comércio noturno, ela disse, a nossa prioridade é a vida. E diante daquela reunião, agora já mudando de assunto, diante daquela reunião, nós sugerimos essa situação de colocar os policiais militares de folga, recebendo, lógico, uma diária para isso para que eles façam esse acompanhamento para atuar depois das 23 horas, porque até as 23 horas está tudo normal, é depois das 23 horas onde está acontecendo essa algazarra na rua, essa molecada sem, sem nenhum controle e precisa do apoio da polícia. Só para finalizar, senhor presidente, falar diretamente, olhando para o seu olho, secretário, sei que o senhor esteve na rádio hoje, na Bambina, e me falaram muitas coisas, mas como eu não ouvi, eu não posso citar nada. Me falaram sobre uma questão de, de que é, temos que trabalhar, Concordo plenamente com o senhor, temos que trabalhar, e é isso que eu estou fazendo. Quando cobro as coisas dos senhores, secretários, do executivo, é para que coisas como essa aqui, que eu puxei hoje na, no site Transparência, de um motorista, que ele, ele chega no município, num dia, ele chega no município, por exemplo, dia 11 do 6, ele chegou, às 20, antes, no, no, no dia anterior, Dia 29 do 5, ele chegou às 19 horas e no dia 30 do 5 ele foi de novo para Cuiabá às 4. No dia 15 do 6, ele chegou às 23 e foi para Cuiabá às 5. É esses dados que precisam de esclarecimentos, secretário. Então não é picuinha, esse é o nosso trabalho. Não sei se o senhor citou. Se... Sete minutos, vereador. Tá, obrigado, então. Obrigado pela atenção de todos. Na sequência, vereador Adelso Rezende. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, os oficiais da Justiça hoje presentes, amigos, gestor Robson Quintino, Marcelo da Comunicação Social, demais presentes, Paulo, grande empresário Lázaro, aqui presente, o filho dele, Augusto, que também na eleição passada esteve dando a sua contribuição buscando também uma vaga nessa Câmara. Obrigado, Augusto, que seus votos é, contribuíram para que nós estivéssemos aqui, tanto a Leonice, vereadora pelo PDT, como a Adelson, servidor. Obrigado a todos que fazem presente, mas, senhor presidente, é, nós estamos acompanhando é, todas as vicinais do município e estamos encontrando realmente algumas dificuldades Colocando-se na, na, na pessoa, de pessoas estranhas que querem ir em determinada comunidade. Há muito tempo foi feito as placas de indicação, de sinalização, e hoje você quase não identifica em que comunidade que você está. Fizemos a indicação para que essa administração, viu, Robson, com o apoio seu aqui, né, presente, é, sensibilize a administração com o nosso prefeito, a fim de que realmente melhore essa sinalização. Tá? da mesma forma é... fizemos indicação em fevereiro, outros vereadores também já fizeram indicação vereador Bernardo brigou na tribuna aqui outros vereadores também, Douglas nós temos aí reclamação desde a gestão passada aquele acesso que dá para Almeida Prado e todas as respostas que nós obtivemos tivemos resposta sim indicou, pediu, veio resposta Sempre falando engenheiro de trânsito. Precisamos, então, viu, Robson? Vamos agilizar isso, conversar com o nosso prefeito, tá? É Que isso é fundamental. Eu acredito que com a contratação de um engenheiro de trânsito, ele deve fazer uma vistoria, viu, nosso líder da Câmara, representando a Prefeitura, Claudinei? É, com esse engenheiro, ele vai fazer um levantamento geral e verificar que realmente toda a nossa sinalização de trânsito ainda está faltando um reparo. Nós constantemente observamos acidentes, coisas que é inadmissível, e de repente não é nem prudência, não é negligência, mas é de repente uma melhor estrutura na sinalização, não só horizontal, vertical, como alguns pontos que não existem. Então, fica aqui o nosso pedido, a nossa indicação, que é a indicação 273, para que realmente possamos contratar um engenheiro de trânsito. Então, acho que a maioria... Já fez esse pedido e sempre vem resposta quando se trata de trânsito, falta de engenheiro de trânsito. Aqui nós recebemos na sexta-feira passada é, a filiação do prefeito que diz no jornal Mato Grosso do Norte, Chico Gamba diz que quer jogar em time vencedor e assina a filiação no PSDB. Parabéns, parabéns Chico, parabéns porque você está apontando para uma direção onde está vindo investimentos no próprio jornal não me deixa mentir, tá vindo deputados e senadores, 200 milhões, muito bom, vai ajudar nesse momento de crise a desenvolver trabalhos que realmente nós precisamos fazer. Viu, Você, como usou a tribuna, também destacando esse, esse êxito, essa administração, que com certeza será cobrado pela sociedade a fim de que os senadores, o senador que esteve, deputados ex-deputado ex -deputado Pedro Satélite, é, venha realmente cumprir com esse compromisso, ou promessa Promessa tem que ser cumprida. Compromisso, ele vai buscar e lutar para isso. Eu acredito que foi promessa. Então, vamos torcer para que realmente isso aconteça, que é bem, não só de alto floresta, mas município, circo vizinho. Também esteve em nosso município aqui, não deixando de destacar, o deputado Barbudo. Eu fiquei sabendo só através da imprensa e hoje que o vereador Pitoco destacou o nome dele, só representante que está trazendo benefício para nós. Mas o mais importante é que a sociedade em si, a sociedade não só autofloresta, mas região, se nós somamos todos os votos, os eleitores, nós conseguimos eleger no mínimo dois representantes da região. Não precisamos correr até a grande capital com o PIRES pedindo emenda. Que venha, que ajude, que some, mas nós temos que ter representantes na região, nós temos que ter o prato da casa, nós precisamos correr 800, 900 quilômetros em busca de emendas, sendo que a emenda já vem direto. Tivemos alguns representantes que, de fato, a gente não pode falar assim, ah, esse aqui foi deputado fulano, cicrano, beltrano, nós estamos sem representantes na região. Viu, Naldo? Realmente, é... nós temos que somar não só os que vêm da Baixada Cuiabana ou de qualquer outro lugar, mas o Nortão precisa e necessita urgentemente de, no mínimo, dois representantes que participam ativamente em que nós vereadores, vereadores da região, possamos bater no gabinete tão próximo, não precisar agendar para andar, rodar, voar oitocentos e poucos quilômetros. Fica aqui o recado para toda a sociedade da região que nós precisamos realmente é, lutar para que realmente tenhamos representante na porta da nossa casa. Com a graça de Deus, bom dia a todos. Na sequência, vereador Menin. Bom dia, senhor presidente. Seu nome cumprimenta a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar a vereadora Leonice, vereadora... De Marli demais vereadores. Quero aqui convidar, cumprimentar também a todos os oficiais de justiça. Pode ter certeza que vocês têm meu apoio também. Pode contar com esse vereador. Quero agradecer a presença do Carlos, representante da saúde aí, Nivane. Nilson, foi um grande guerreiro aí na campanha. Quero cumprimentar o secretário de gestão, Robson. Secretário de Finanças, Paulo. Cumprimentar meu amigo em particular, seu Lázaro. Quero cumprimentar a imprensa, em nome do Lindomar. Cumprimentar todos os funcionários aqui da casa. Agradecer a todos que estão nos ouvindo pela rádio Câmara e também pela live. Senhor, senhor presidente, quero começar meu pronunciamento, dizer que estive na capital final de na semana passada, saímos daqui na, depois da sessão, tive uma reunião no Palácio, do, do Palácio Paiaguas, juntamente com o deputado Dilmar, chefe da Casa Civil, o senhor Mauro Carvalho, e o governador do estado, Mauro Mendes. A pauta nossa era respeito à Politec, assim que eu fui entregar o ofício onde todos os senhores e senhoras assinaram, e ele já tinha... Falado para mim que já tinha nomeado todas as pessoas que estavam no concurso, todos os profissionais. E para a Alta Floresta, infelizmente, só foi um. Mas já não vou me dar por vencido, não. Nós queremos mais. Nós precisamos, no mínimo, no mínimo cinco papilocopistas e cinco técnicos de crópsia. E três, três médicos legistas. Nós temos que lutar por isso. A nossa região está muito grande, tem muitos acidentes com esses mov... nesses movimentos, e aí estarei indo hoje novamente. Tenho amanhã uma reunião com o César Miranda, que é o secretário do SEDEC, onde nós, às 9h30, temos uma reunião com ele, e vou tentar novamente com o deputado Dilmar, falar novamente, pelo menos com o Mauro Carvalho, que é o chefe da Casa Civil, para a gente ver essas nomeações. E entre a pauta nós tivemos a Praça da Juventude, onde o governador do Estado achou um projeto muito interessante e de prontidão assim ele já disse que a, que a planilha estava errada e realmente estava errada, eram 1 milhão e 700 e não faz essa obra com menos de 3 milhões. Ele pediu para que corrigisse e a contrapartida que fosse da Prefeitura, o governador do Estado ia estar entrando com essa parte. E a outra parte seria, como é um projeto federal, seria do governo federal. Então, fiquei muito contente com isso. Também temos a pauta da Marina lá no Telespires, onde vai ser uma, uma obra também de muita importância. Temos também uma demanda, Junto a Seduc, sobre o calçamento ali da, do Colégio Marinês, que está uma vergonha. Falamos com alguns responsáveis. Até 100 mil consegue fazer imediato. Acima de 100 mil, aí tem que se fazer um projeto. E também pode-se fazer a parceria entre o Estado e o município. Eles dão o material à prefeitura, a mão de obra. Então, conversei hoje com o prefeito Chico, ficou de pensar, e pedi também a alguns amigos meus, que são engenheiros, que fizessem um orçamento para mim. Para mim ter o que pedir na Seduc, para a gente resolver esse problema. Gostaria que, senhor presidente, parabenizar o deputado Nininho, parabenizar o deputado federal Nery Geller, o senador Fávaro, pelos esses recursos vindo para a Alta Floresta. Estamos sabendo aí que foi aprovado um projeto de 31 milhões para um micropavimento. Quero aqui parabenizar Ana Catarina da Exito Engenharia, que fez esse projeto em tempo recorde. Parabéns, Ana Catarina, pelo profissionalismo e espero que ela venha ajudar muito mais o nosso município. Quero agradecer ao nosso deputado Juarez, onde tivemos um café da manhã, eu juntamente com o Claudinei, deputado Juarez. Marcamos com ele para que ele viesse para a Alta Floresta, para a gente entregar a obra pronta do bairro Primavera. E na ocasião nós vamos lançar o asfalto do Boa Nova. E o sonho nosso também, né Claudinei? Assinar o convênio do Boa Nova 1. Então essas são as demandas do nosso deputado Juarez, Quero aqui parabenizar ele, quero aqui até lembrar o meu amigo, seu Lázaro. Eu e seu Lázaro fizemos uma aposta na campanha, onde eu apostei no Juarez e seu Lázaro apostou no Nelson Barbudo. Na época eu perdi a aposta, paguei a aposta e era 10 caixas de cerveja e eu falei para o seu Lázaro que eu queria que essas 10 caixas de cerveja transformassem em 10 milhões em emendas pelo deputado Nelson Barbudo. Mas, infelizmente, eu acredito que não vamos conseguir esses 10 milhões. Mas o que vier da parte dele será bem-vindo. E agradecer ao Juarez, que já colocou 10 milhões e agora está colocando mais 8. Então eu fico muito feliz, sinal que eu estava no caminho certo. E vou continuar no caminho certo. Então tenho que agradecer muito, mas muito mesmo ao deputado Juarez. E aqui eu quero dar, fazer uma cobrança ao meu amigo Carlos, sobre aquela tenda, lá na, na, poli, na policlínica, na, na parte onde as pessoas vão fazer o exame, não está podendo entrar na recepção, então ficam no sol. Atende esse pedido, as pessoas já sofrem demais. Atende esse pedido do seu amigo, companheiro, vereador. Fiquem todos com Deus, peço a Deus que nos dê saúde e deixo aqui o meu pesar à família do seu Gilberto Gregório de Lima, que Deus levou, que a Covid ganhou dele, mas está com Deus, eu tenho certeza. Muito obrigado. Na sequência, vereador Bernardo. Senhor presidente, companheiros vereadores, companhia mesa diretora, senhores vereadores, companheiro plenário, vereadora Leonice, vereadora Ilmar Lê, um bom dia a todos funcionários da casa, quero cumprimentar as pessoas que nos honram com sua presença aqui no dia de hoje, quero cumprimentar o secretário Robson, o secretário Paulo, quero cumprimentar meu filho Otávio, que está fazendo presença, cumprimentar Carlão da Saúde, Nilvan, cumprimentar todas as pessoas oficiais de justiça, Quero cumprimentar na pessoa da Camila, que vai a honra de trabalhar junto com ela na assistência social. Cumprimentar os funcionários dessa casa, na pessoa da Rayane. E seja todos bem-vindos. Seu Lázaro, é... candidato a vereador. A Mônica. Todos sejam bem-vindos a essa casa, Tá? porta está aberta para todos, principalmente do gabinete do vereador Bernardo. Quero cumprimentar também a imprensa, na pessoa do Lindomar, que vem fazendo um excelente trabalho, senhor presidente. E, e destacar que, além de fazer um excelente trabalho, ele, ele divulga o trabalho de todos os vereadores. É, toda terça-feira, à tarde, a gente recebe os pronunciamentos, os trabalhos da gente, para que a gente possa estar divulgando, tanto nas redes sociais, como a gente tem no nosso arquivo. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu trabalho. Eu fico muito contente, sou agradecido pelo que você vem fazendo. Cumprimentar todos das redes sociais, cumprimentar o pessoal da TV Câmara e do Facebook. Muito obrigado. Senhor Presidente, O que eu quero aqui destacar é que fiz, fui representar essa casa de leis lá no ginásio do esporte, no evento da assistência social, do combate à não violência ao idoso. É um evento muito importante e que a gente sabe que acontece muito essa violência nos lares do nosso país, de nossa cidade e que muitas das vezes, senhor presidente não é identificado porque você não acredita às vezes que a violência vem das próprias famílias às vezes é a violência psicológica é a violência financeira é o a não paciência de cuidar dos seus idosos e eu foi um momento muito bom, a Câmara esteve presente na minha pessoa e a gente colocou a inteira disposição, a secretária formou uma equipe para fazer esse trabalho, é um trabalho difícil de ser identificado, porém, precisa ser feito esse trabalho. O vereador Luciano sabe do que estou dizendo e os profissionais da assistência social têm muito que trabalhar para identificar e melhorar ainda mais, dar apoio aos nossos idosos. Mas, senhor presidente, eu quero destacar aqui o encontro que foi feito aqui nessa Casa de Leis, que é o encontro que veio senador da República, deputado federal, deputado estadual, participando no nosso município. Menos de 30 dias, senhor presidente, nós tínhamos aqui o governador do estado de Mato Grosso, com senadores, tanto Jaime Campos, que está trazendo uma emenda para o bairro Jardim Panorama de Asfalto, como o senador Fávaro, deputado federal Neri Geller, o nosso deputado federal Juarez Costas, que tem o um compromisso de fazer o panorama completo de asfalto, estamos aqui no aguardo do, desse projeto, que todo dia é para sair, mas infelizmente não sai, fica aqui a minha cobrança ao Robson, ao Paulo, que nos ajuda aí, Robson. Nós só estamos, o deputado falou, entrega o projeto que o asfalto é garantido, e o pessoal está tá atrasado, era 15 dias, já tem 90 dias. Fica aqui a minha cobrança. Mas, mas senhor presidente, destacar a importância dessas autoridades aqui no município, senhor presidente. Há quanto tempo a gente não via isso? Senadores da República, governador, deputados federais e todos trazendo as emendas para o município e dizendo que Alta Floresta é a bola da vez. Eu fico muito feliz, senhor presidente. E aqui eu peço a todos os companheiros e vereadores para que nós possamos ajudar o Chico nesse momento. São mais de 200 milhões que vêm para essa região, senhor presidente. Isso é trabalho de liderança. O prefeito Chico Gamba fez certinho, tinha que ir mesmo para esse grupo, tem que ir mesmo para esse time, porque é um time que realmente tem condições de ganhar e ganhar muito. Parabenizar o Chico por essa atitude, para avisar a vossa excelência, senhor presidente, por essa atitude, porque sabe que é o momento de alta floresta e nós temos que abraçar essas autoridades e trazer todos os recursos que realmente precisam ser trazidos para a alta floresta, parar de picuinha política e fazer o melhor pela nossa cidade. É o momento nosso, nós não podemos deixar escapar, por isso, senhor presidente, eu venho aqui dizer às pessoas, os secretariados da Prefeitura Municipal, ajuda o Chico, defenda o Chico, porque é momento que a gente precisa dar apoio para que ele possa conseguir ainda mais recursos para a nossa região. Precisamos, sim, fiscalizar, mas nós precisamos, sim, senhor presidente, ajudar a política Vem o ano que vem, vem daqui três anos e meio. É uma outra história, mas no momento, é momento de colher os frutos para que a alta floresta possa sair do que está. E ser melhor para o nosso, nossos nossas pessoas que tanto precisam. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe a todos. A sequência, vereador Claudinei. Bom dia, bom dia a todos, meus amigos vereadores, o público aqui presente. Em nome do meu amigo Marcão, cumprimentar a todos os oficiais de justiça, os funcionários da casa, suplente de deputado Henrique e, enfim, todos vocês, meu amigo Carlos, Nilvan, prazer ter vocês aqui. Senhor presidente, eu vou começar com uma situação, com indagação em relação à prefeitura. A gente tinha feito a indicação para a vacinação do pessoal da imprensa de Alta Floresta, viu Marcelo? A secretária está aguardando o controle para fazer o estudo e poder, depois, a gente conseguir aplicar. Semana passada, o vereador Pitoco acompanhou uma reunião com os feirantes, junto com o prefeito. né? Marcelo já redigiu um projeto de lei em que a Secretaria de Agricultura ela vai criar um selo e ela própria vai controlar... Essa produção de, de, de, do, dos produtos de origem animal que são comercializados na feira. O Chico já fez o compromisso junto com o Hobbs de ceder para eles um profissional que possa, nesse momento, acompanhar esse trabalho deles. É, a gente tem falado muito sobre o RGA. Tanto eu, como a vereadora Leonice, o vereador Douglas, que são funcionários da prefeitura de carreira, a gente tem acompanhado isso. Em momento nenhum o prefeito negou de conceder o RGA aos servidores. A gente está impedido no que a lei federal não permite e também o parecer do Tribunal de Contas. Mas já existe conversa com os sindicatos para que se possa deixar aportado e certo já em lei nesse ano para que o ano que vem possa pagar esse retroativo e o RGA do ano que vem. Ou então foi proposto pela prefeitura se concedesse um benefício aos servidores aí, alimentação, alguma coisa nesse sentido, que se fizesse um estudo para isso. Então, a Prefeitura sempre esteve disposta a conversar, a dialogar, o que está impedindo essa lei federal por conta da pandemia e o parecer do Tribunal de Contas, que não foi favorável. Com relação à vacina para os oficiais de justiça, a gente vai estar tá junto aí, junto com o vereador Esquiva, os demais vereadores da casa. Eu acho que é de grande valia, vocês estão na linha de frente, estão em presídio, hospital. Eu acho que é mais justo que vocês possam estar protegidos nesse momento agora de pandemia. Fico feliz pelo vereador ter visitado a secretária de saúde. Eu pedi na sessão anterior, busca informação direto nas secretarias. Todas as secretarias do município estão dispostas a atender todos os vereadores. Tanto a secretaria quanto o prefeito. Eu disse que os dados não estavam atualizados. Foi provado isso, a secretaria está tendo dificuldade de alimentar o sistema, mas fico feliz que procurou a informação e agora a gente tem aí a informação da forma correta. Com relação ao engenheiro de trânsito, a gente já vem falando sobre isso, já é um pedido, já está no estudo, uma assessoria da prefeitura para isso, eu acho que o município aumentou muito, o nosso trânsito aumentou muito, aquela perimetral está quase que incapaz de, de, de se locomover, toda semana tem um, um acidente, já está a prefeitura tentando comprar três conjuntos de semáforo para implantação ali. Eu acho que em breve a gente vai ter solução com relação a isso. Com relação ao motorista que realmente tem tido uma jornada de trabalho desumana, por, por conta de uma emergência, um motorista de ambulância, o ZD Hildo, ele precisa estar em alta floresta, teve uma emergência, teve que voltar às pressas para Cuiabara para atender. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, já foi contratado um profissional. Então, agora o revezamento vai acontecer lá da melhor forma possível. Seu presidente, na semana passada nós tivemos uma reunião, uma visita e umas agendas em Cuiabá, tanto eu como o vereador Menin. Visitamos lá o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Max Russo. Conseguimos alocar uma emenda de 200 mil reais. Na próxima semana ele pediu que levasse à prefeitura, o prefeito ou o secretariado para a gente já deixar certo isso de que forma que será aplicado aqui no município. Então é uma emenda pequena, mas já ajuda, a gente tem várias frentes de serviço, espero que a gente possa o mais rápido possível poder estar com esse dinheiro em conta e usufruir dele em prol da população. Foi protocolado também um pedido da Secretaria de Assistência Social para a construção de uma casa de apoio para as crianças que estão em situação de vulnerabilidade social no município em torno de R$ 700 mil, reais. o deputado achou muito interessante a ideia, a gente vai começar a fazer essa ação para ver se a gente consegue ser contemplado também. Tivemos lá é, um almoço, um café da manhã, como o Menin falou, com o deputado Juarez, foi proposto por ele essa ideia de entregar a obra de asfalto do bairro Primavera, lançar a obra do bairro Boa Nova 2, que já está licitada, e também sugerimos a ele que a gente possa assinar o contrato já para a licitação do bairro Boa Nova 1. Ele achou muito interessante a ideia, marcou uma agenda para mim na vice-governadoria do Estado, a gente já, já conversamos, trouxe o projeto de volta porque precisa é, atualizar os valores da planilha e já estamos voltando na semana que vem para que a gente possa, aí, sombra na medida do possível, assinar esse contrato e deixar todo o bairro Boa Nova, se Deus quiser, em breve, todo asfaltado. Esse é o desejo. Senhor presidente, é essa minha indagação. Obrigado a todos os vereadores. Quero em tempo agradecer a presença do nosso amigo e... Deputado, né? Já assumiu uma vez, mas está como primeiro suplente, nosso amigo Henrique Lopes. Seja bem-vindo à casa. Parabéns aí pela, pela luta. Quero, quero é, ser rápido e prestando atenção no pronunciamento dos vereadores, é, dizer que a administração do Chico, ela realmente está voltada para um futuro brilhante para o município de Alta Floresta. Eu costumo dizer que santo de casa não faz milagre. Né? Nós tivemos deputados aqui em Alta Floresta, e se você for procurar, Henrique, se você for procurar o que trouxeram de emenda aqui, é uma vergonha. É uma vergonha. Né? Então, espero que a nossa sociedade realmente preste atenção de quem está ajudando o município de Alta Floresta. Né? Então, o que está acontecendo no momento no município de Alta Floresta... Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, seu Lázaro. O alinhamento político que vive a Alta Floresta hoje é fantástico. Ontem, se eu não me engano, o pessoal já estava fazendo a sondagem do novo da nova área do Hospital Regional. A documentação encontra-se no cartório para fazer o desmembramento. As coisas estão fluindo e vai acontecer o tão sonhado novo hospital regional de alta floresta a ponte do rio Telespires já estão trabalhando a empresa já está no local trabalhando então não é porque ter dúvida as coisas vão acontecer e já estão acontecendo ontem até estava lá com o Paulo secretário de finanças era uma e meia da tarde, ligando para o gerente do Banco Brasil para nós abrirmos a conta para receber o convênio de 31 milhões de reais. que o projeto já está aprovado. Então, as coisas estão acontecendo, vereador Zé, Ivan. É... Logicamente que as cobranças têm que ser feitas. Eu espero que a sociedade é... É, entenda que o momento é um momento de Alta Floresta crescer e apoiar, logicamente, a administração e a todos que estão trazendo benefício para a Alta Floresta. Isso é o que os três, Nini, Neri e Geller, junto com o Juarez, trouxeram para a Alta Floresta nos últimos anos em valor de recurso, entendeu? É muito grande. Muito grande, Robson. Então vamos lembrar dos deputados da casa. E aí? Me mostra um tijolo. Então vamos, vamos realmente olhar com carinho e torcer para que tudo é, continue acontecendo e vai acontecer. Quero agradecer o vereador Bernardo que esteve lá representando a Câmara no evento do Lar dos Idosos. Agradecer a presença do Douglas, do Ailton, do Naldo, do Zé Esquiva, do Adelso, é, presente no nosso evento sexta-feira. O Marli estava na audiência do PDI. É, outros vereadores estavam em fazer. Menin estava em Cuiabá. É, Claudinei também estava em Cuiabá. Logicamente que todos estavam... É, trabalhando com relação ao Lindomar não só o Lindomar, mas todos os funcionários da Câmara aqui, é, merecem o nosso respeito e o Lindomar está aí à disposição de todos os vereadores, aqueles que precisarem fazer a matéria é, ele vai estar sempre à disposição também quero lembrar Naldo, do postinho da Ouro Verde né, um pedido seu lá junto comigo, do Ailton já está é, em reforma eu acredito que essa semana quase que finaliza. É, na sequência, o prefeito Chico vai reformar outro posto de saúde, se eu não me engano, no, é, Mundo Novo. E a gente vai estar acompanhando. Com relação ao porto de areia, vereador Luciano, aquilo lá realmente é, é uma situação delicada. Eu lembro que nós marcamos o, posto, o porto de areia por uns três ou quatro anos. E não me lembro naquela época de ter tido vítima. Então, nós já providenciamos de novo o material. Eu acredito que se não for essa semana, semana que vem, nós vamos marcar, vamos delimitar a área de banho lá. Mas também que fica o alerta, né? Quando você disse que é, bebida não combina com volante, bebida também não combina com água. Então fica aí o alerta. Né? Lá vai várias pessoas, entendeu? Vão se divertir, bebem. Então tem realmente tomar cuidado. Não quero aqui generalizar ninguém, mas realmente é o que se acontece lá no final de semana. As pessoas vão para se divertir e tomam a sua cervejinha e às vezes se excede demais e acontecem os acidentes. Quero agradecer e parabenizar o deputado Nininho da Van que vai atender a fisioterapia. Já está atendendo, como já foi dito pelo vereador Ronaldo, né E e isso é que é trabalho, é trabalho. Esse grupo do PSD, junto com o PP, que é uma base forte do governo do Estado, é que vai trazer muito recurso, junto com o Juarez, com o Dilmar, junto com todos os deputados, trazer recurso para a alta floresta. E isso eu tenho dito, o governo do Chico é governo de alta floresta, não é partidário, chama-se alta floresta. Estamos é, tentando entrar em contato com a secretária para ver se a gente marca a reunião para sexta-feira, ok? Assim que a gente confirmar, a gente avisa, avisa os senhores vereadores. Obrigado a todos pela presença. Solicito do soberano plenário, autorização para dispensa, dispensar o, o, o intervalo regimental. Todos concordam? Passamos a ordem do dia. Solicito do senhor secretário a leitura da redação final do projeto de lei 004/2021. Redação final do projeto de lei número 004/2021. O assunto institui o programa Farmácia Solidária e dá outras providências. Autoria do projeto vereador Darli Luciano da Silva e Lenilcy Claus dos Santos. Redação do projeto de lei 004/2021 discussão. Vereador Luciano. Só para reforçar o que eu falei na semana passada, senhor presidente, o intuito do projeto inicial não era só a doação de medicamentos novos, mas também a sobra de medicamentos. Então, só para comunicar que, é, assim que for sancionado pelo, pelo prefeito, eu já vou entrar com uma emenda, solicitando para que seja estudado isso aí, já estive conversando com alguns farmacêuticos e alguns que eu conversei disseram que realmente é possível isso. Só para deixar claro que tem sim a possibilidade. Obrigado. Continua em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário, se levante. Redação final do projeto de lei 004, 2021 aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura do projeto de lei número 21, 2106, barra 2021. Projeto de lei número 2106, barra 2021. O assunto altera dispositivos da lei número 1666, barra 2008, e dá outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 2106/2021 discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Projeto de Lei 2106/2021 aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura do projeto de lei número 006/2021. Projeto de Lei número 006/2021, o assunto Cria o diploma aluno nota 10 para estudantes do ensino fundamental e médio das redes de ensino estadual e municipal do município de Alta Floresta, Mato Grosso e da outras providências. Autoria, vereador Douglas Teixeira. Projeto de lei 006, barra 2021, discussão. Vereador Douglas. Senhor presidente... É, a iniciativa desse projeto tem, principalmente por finalidade, alguns alunos com desapego aos valores básicos da educação, alguns é, respeitando os colegas e desconhecendo, tratar as pessoas como o devido respeito. A escola é um lugar onde se deve aguçar a educação naqueles que se trazem da casa e criar tais hábitos no que não tiveram a oportunidade de adquiri-los, normalmente as famílias foram aos poucos se esquecendo de que é importante um convívio com a educação e, para isso, muitos hábitos perdidos no tempo devem ser recuperados e resgatados através da escola. Com a implantação desse projeto, acredita-se que os alunos sentirão-se ao melhor no seu cotidiano, transformando a escola em um lugar mais agradável, criando novas perspectivas em relação ao estudo. O rendimento será melhorado em todos os âmbitos da escola, bem como ter o projeto de conscientizar as, os estudantes de que é importante e indispensável na valorização, disciplina, preservação do ambiente escolar, bem como tornar-se protagonista dessa cultura, a fim de assegurar um futuro melhor a todos nós e das gerações futuras. Com a presente proposição, desenvolver-se-á Números maiores cada vez de alunos com hábitos de estudos, resgatando valores como responsabilidade, interesse, disciplina, empenho, para que tenhamos melhor qualidade nas nossas redes de ensino. Aprendizagem gerando assim uma perspectiva também de um futuro melhor para os alunos e para as escolas. Os alunos serão estimulados a melhorar seu desempenho nos estudos e suas atitudes como pessoas. Nesse sentido, tendo em vista os aspectos da legalidade, da constitucionalidade e da juridicidade, de sua, contamos com o apoio e aprovação dos nobres edis aqui dessa Casa de Lei, sendo que o projeto não tem nenhuma emenda e está no seu original com a propositura de minha iniciativa. Obrigado. Projeto de Lei 006-2021, discussão. Vereador Zé Esquiva. É, referente a esse projeto, acho muito interessante, tudo que estimula o jovem à busca, eu sou muito a favor, eu, acredito, eu mesmo sou estimulado por desafios e por conquistas, e quando a gente proporciona esse tipo de desafio aos jovens, dá mais ansiedade ele até as buscas de méritos, né? Eu lembro que quando eu estudava, quando eu tirava uma nota 10, eu tinha orgulho de falar para minha mãe. Quando Eu ia para uma feira de ciências e me destacava. Então, todos nós buscamos esse, algum tipo de destaque. Quando é um destaque positivo, é algo muito interessante. Então, sou apoiador. Parabéns pela iniciativa, vereador Douglas. E conte, sim, com o meu voto. Continua em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Quem for contrário, se levante. Projeto de lei número 006, barra 2021, aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura do projeto de lei 007, 2021. Projeto de lei número 007, barra 2021. O assunto institui o programa Educação no Trânsito nas Escolas na Rede Municipal de Ensino de Município de Alta Floresta, Mato Grosso e da Outras Providências. Autoria, vereador Douglas Teixeira. Projeto de lei número 007, barra 2021, discussão. Vereador Douglas. Senhor presidente, nosso município vem sofrendo muito com óbitos por acidentes de trânsito. A proposta, então, de minha iniciativa visa incluir nas escolas disciplinas que se destaca a importância de convivermos de forma harmoniosa, que trata de o tema trânsito nas escolas. É fundamental para a comunidade que se transfira para as escolas e para a sala de aula toda a rede municipal de ensino por meio da programação Educação no Trânsito. O programa de Educação no Trânsito se inicia com a valorização, principalmente com a capacitação dos educadores. Treinando-os para incluir a segurança viária, se tornando transversal na grade curricular, além de ensinar a legislação pertinente quanto aos direitos e deveres como cidadão e condutores de trânsito. Também quanto à responsabilidade de todos os atores de trânsito. É na educação que se inicia um trânsito seguro com os condutores mais responsáveis. O Brasil é recordista de números de acidentes e nossa cidade também. E com isso, presenciado vítimas fatais em outras situações físicas irreversíveis, desta forma, somente através da educação, há alguma chance de nós mudarmos o futuro de nossos jovens e também de nossas crianças. Então, por isso, criamos esse projeto, principalmente para dar uma maior qualidade de vida, sem contar, senhor presidente, que nós economizamos, o Poder Executivo economiza porque se trabalha com a prevenção, porque nós temos aí sem atendimentos diários praticamente ortopédicos, sendo que quase 60% é com vítimas de acidente de trânsito. Então, acho fundamental que seja aprovado esse projeto nessa Casa de Leis. Obrigado a todos. Projeto de Lei 007-2021. Continua a discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, Quem for contrário, que se levante. Projeto de lei 007, 2021, aprovado. Solicito, senhor secretário, a leitura do requerimento 0031, 2021. Requerimento número 031, barra 2021. O assunto requer ao prefeito municipal Valdemar Gamba e ao setor de iluminação pública, conforme razões que especificam que sejam encaminhadas... Para esta Casa de Leis, as seguintes informações. Qual a quantidade de material de reposição disponível, lâmpadas, ralês, braço de iluminação e etc. Quanto Quantos servidores atendem a demanda da iluminação pública no município? Qual o valor de recursos disponíveis há no setor de iluminação pública? Quando foi realizada a última licitação para aquisição de material de iluminação pública e quantas compras foram feitas e quais materiais foram comprovados nesse ano para atender a demanda do setor de iluminação pública. Autoria vereador Darli Luciano da Silva e vereador José Vasneto. Requerimento 00031/2021 discussão. Vereador Luciano Esse requerimento ele foi reformulado, o secretário está aqui para ouvir isso pessoalmente, até interessante que ele foi reformulado, ele foi enviado inicialmente só para a gente ter conhecimento do que tinha disponível na conta. Mas diante da, da atual situação da eliminação pública de alta floresta, inclusive com essa listação, com os trabalhos parados, parados ainda sem resolver essa questão das árvores, e sabendo que muitas, muitas ruas estão com problemas de iluminação, falta de, de lâmpadas, falta de equipamento, eu resolvi solicitar formalmente isso aqui. Assim como eu tive dúvidas com relação a outra situação, e como disse o secretário, nós temos que trabalhar. E nós estamos trabalhando, a nossa forma de trabalhar, o, o, o meio que nós temos de trabalhar, são os requerimentos, são as indicações. Né? Então, esse pedido é feito melhor ainda que é pessoalmente para os senhores, secretário Robson Quintino, e o secretário Paulo Moreira então é bom que está sendo feito pessoalmente e também formalmente requerimento continue discussão senhor Zé esquiva é realmente é uma necessidade pelo a gente ter a par e poder sinalizar a população, porque hoje, infelizmente, eu acredito que todos os vereadores, sem exceção a nenhum, têm recebido essa demanda, essa cobrança sobre postes de iluminação. Então, para a gente ter argumentos plausivos, para tá dando a, a, até mesmo a população. Quando a gente tem dados e números, a gente consegue defender, justificar... E até argumentar. Requerimento 031, continua a discussão, em votação. Almeida, discutir. Senhor presidente, com relação a essa obra que está sendo feita, é, da recuperação, melhoramento da iluminação pública das avenidas de alta floresta, realmente a obra está sendo fiscalizada, a prefeitura está analisando o contrato. A qualidade do material que a empresa apresentou não é o que vinha na licitação. E, por isso, a obra está em fase de execução. Esse é o meu relato. Continua a discussão. O vereador Luciano. Vereador, o senhor não entendeu... O requerimento não tem nada a ver com essa iluminação. Eu citei o exemplo da iluminação pública nas ruas, mas o problema é a falta de iluminação pública que a gente está sofrendo na cidade. Então o problema hoje é falta de, de material, está faltando material, que eu fui pessoalmente buscar informações com relação a isso. Foi feita uma compra direta, não foi, não foi suficiente, depois foi feita outra compra direta e não está sendo suficiente, a quantidade não está sendo suficiente. A questão da iluminação pública é outra situação. Aqui que está sendo discutido é o requerimento desses dados. Então, se o senhor tiver alguma informação, fique à vontade. Continue a discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, que for contrário, se levante. Requerimento 031, barra 2021, aprovado. Vereador Claudinei, dispensa de redação. Qualidade de presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, solicito que seja colocado sob deliberação do plenário pedido de dispensa da redação final dos projetos de lei 2.106, 6 e 7 de 2021. Dispensa de redação final em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça com está, destaque, para o contrário que se levante. Dispensa de redação final, aprovado antes de encerrar a sessão, quero parabenizar hoje, hoje é aniversário do Dantas, muitas felicidades aí, muita saúde, muita paz. E também, é, que fica um alerta também, quero falar isso para o Paulo e para o Robson, Que a prefeitura tem que começar a tomar cuidado com licitação de empresas de fora. Essa iluminação pública é um exemplo, né? É um exemplo cheio de problemas. Né? Na época, eu pedi para o Aziel cancelar a licitação, não quis cancelar. Deu no que deu, está aí. Vai dar dor de cabeça para nós resolvermos, para vocês resolverem, na verdade. Tá? Na minha opinião, eu acho que tinha que cancelar ainda. Tá? Mas aí é uma opção de vocês lá da Prefeitura. Mas queria pedir realmente cuidado, porque. Muitas empresas que estão vindo participar de licitação aqui no município de Alta Floresta e o Marli. Tem a ficha bastante extensa. E aí tem que tomar cuidado. Comunico, senhores vereadores, que a ata da sessão será redigida e deliberada conforme disposição regimental. Não havendo mais nada a tratar. Agradecendo a proteção de Deus, a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão. Comprar um microfone.